Como é que é, malta? Tudo bem com vocês? Sou o Tech, Mas podem tratar-me por Perf e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui para mais um perf Talk, que é basicamente um nome bonito e diferente para vlog no meu canal. E como eu não gravo vídeo já há cerca de um ano decidi voltar mostrando a minha casa. Dei o título ser a casa do youtuber por eu ser youtuber, esta ser a minha casa e queria fazer um bocadinho de clickbait por causa da cena da casa dos youtubers. Portanto, se ficarem zangados também não me importo. Vai, me importo um bocadinho. Mas bem, a razão para eu não ter gravado vídeos no último ano foi porque eu voltei a estudar, vim morar sozinho e entre essas coisas todas não consegui arranjar tempo para me organizar e preferi, em vez de estar a gravar vídeos uma vez por acaso, meia à pressa, parar e voltar quando tivesse mais tempo, que caso não tenham percebido, é agora. <risos> Mas não foi por falta de tentativa, porque eu cheguei a gravar um vídeo a mostrar a minha casa antes, há uns meses atrás, e daí ter surgido a minha ideia espetacular, pelo menos eu penso que seja, de gravar um vídeo da minha casa antes e agora, para vocês verem as diferenças. Mas bem, sem mais demoras, a minha casa antes. Começamos pela porta, como podem ver, é uma porta normal, de madeira. Abre. Fecha. <risos> E aqui um telefone para falar com as pessoas lá em baixo, que maioritariamente são entregadores de pizza, mas ok. Uh, aqui temos a casa de banho, como podem ver é uma casa de banho normal também. Uh, ali é onde é fácil cocó, se quiserem uma informação dramática, tem bidé, tem cenas para guardar cenas e banheiro. Depois temos o corredor e tal, corredorito, aqui o meu quarto, ali onde é onde eu passo bastante tempo da minha vida, mais do que eu gostaria e o meu guarda-fato depois aqui temos mais corredor que é a cozinha onde eu cozinho, eu sou bom cozinheiro, atenção Faço grandes piteles às vezes. E... tenho varanda. Ah, pois. E, finalmente, a divisão que eu passo a maior parte do meu tempo quando não estou na cama. A minha sala. Ali está um monitor barra televisão, porque... Vou comprar um monitor. E por que não comprar logo uma televisão? <risos> Se posso. E isto é uma, uma cena que é Posso virar para ali E deito-me no sofá Ou sento-me E serve de televisão mesmo E agora vou-vos mostrar aqui um truque Ai, Vejam lá se me vê. Espera aí Adeus Sério, deixei-te trancado, se mal fazer truques. Ninguém percebe, ninguém percebe. Tadá! É um bom truque, não é? Yeah. a varanda dá para a sala, o que é fixe, que a é vista e que a é varanda mágica. <risos> yeah. Bem, esta foi a minha casa antes e agora vou-vos mostrar a minha casa de agora, agora, tantas vezes que eu digo agora, agora, agora, ok, já chego, minha casa agora. <risos> Ora bem, começamos de novo pela minha porta, né? ali é onde eu falo com os entregadores, agora não só de pizzas mas outras coisas, porque eu decidi começar a variar e aqui é a minha casa de banho e caso queiram saber ali continuo a fazer cocó ali. Olá! <risos> e está uma coisa aqui diferente que é que eu agora tenho aquele marmanjo aqui tenho aqui, Mas, yeah. uh, tenho aqui o saquinho quer dizer o caixote para os para cocós dele e está aí brinquedos espalhados aí mais brinquedos e yeah. vamos aqui para a parte que está praticamente igual tirando que Uh, tirei o edredom porque estamos no verão, faz calor, não vou estar com o edredom E agora tenho ali uns cortinados também. Uh, mas bem, passando à cozinha... Também tem algumas coisas diferentes, mas não é muito. Uh, está praticamente igual, sim. Passando à sala de novo... Também está aí praticamente igual Foca Também está praticamente igual Minha. Minha guitarra Mas bem, querem ver de novo o truque? Só vou ter que esperar um bocadinho <risos> Bem, estou de volta E... Vou fazer o truque! E... E... <risos> Obviamente devia abrir ali a janela, não é? Mas bem, a varanda também está aqui um bocado diferente. Ah, não vou mostrar aqui as mas sim. Agora tenho aqui umas mesas e uma... Umas... Não, tenho uma mesa e umas cadeiras, enganei. É? Mas já. Yeah. É isso. Esta é a minha casa, espero que tenham gostado. Sim, não se esqueçam de deixar o like, subscrever e essas coisas todas. E vemos nos numa próxima. Espero que fiquem bem e até logo. <risos> subscribe subscribe subscribe subscribe subscribe na na na na, -na, -na.